E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você aqui no canal. E hoje num lugar diferente aqui com a Thaisa, que vocês viram lá no Instagram, né? Apesar de eu ter perdido a live que a gente fez, tanto com a Thaisa e com Sacanagem, o Cássio. <risos> propósito. Não, não juro <risos> que não foi, mas... Agora a gente aproveitou, tá? Eu tive que vir aqui na Rakuten pra gente bater um papo, até porque eles são possíveis parceiros do Profissão E-Commerce e vão estar com a gente aí. Eu já tô dando com isso como certo e confirmado. A gente quer muito a Rakuten, uma empresa desse tamanho com a gente. E eu resolvi gravar dentro da Rakuten, cara. E eu quero depois é mostrar, moral, mostrar um é pouquinho alegre, pra vocês cara. que é gigante aqui, tá? Tem muita gente aqui envolvida nesse projeto da Rakuten. E a Thaísa topou falar um pouquinho comigo aí. Tudo bom, Thaísa? Tudo bem, você? Vem também, obrigado por dar um tempinho pra gente aqui. Imagina, e por é me assim. receber também 8 horas da noite, viu gente? Peguei trânsito é. em São Paulo, cheguei atrasada e ela realmente esperou a gente Estamos pra juntos. gente falar um pouquinho Eu aí. queria agradecer muito você, o empenho que você fez dentro do Racto Expo, toda obrigado. a tua equipe, é, ajudou muito no, na divulgação do evento, espero que quem tenha ido né tenha gostado, foi, foi incrível. E assim. fala um pouquinho pra gente, foi, foi recorde em cima de recorde. Meu. Surreal, assim. Então, vamos falar um pouco sobre o número de pessoas que estavam envolvidas, né? Quase 6 mil pessoas dentro da Expo, é um número muito expressivo. A gente praticamente dobrou o número de participantes. É, falar de venda também, é importante falar do, da rentabilidade do evento. Uhum. Então, assim, número de ingressos, a gente teve muito brand em cima da marca. Muito é, parceiro também como você, agradeço muito. Nossos apoiadores que fizeram uma divulgação, não só no mundo de e-commerce, mas... Tecnologia, varejo, indústria, enfim, tudo que vocês imaginarem. E o conteúdo também. Sim. Esse ano, uma das coisas mais elogiadas da Expo foi o conteúdo. Porque a Rakuten se preocupa muito em modelo 360. Sim, bem legal. Modelo é. Arena, né? Todo o mundo. Modelo Arena, ele funciona muito. E assim, agora o brasileiro está se adaptando a esse modelo. Porque antigamente, esse modelo mais antigo, né? De, de é, plenário. Até funciona muito bem, aliás. Mas a gente gosta muito do evento, no 360. Que causa interação, todo mundo consegue, até a gente comentou que é quem tava dinâmico. no stand conseguia participar das palestras, mesmo estando a 15 metros da palestra, Sim. por exemplo. Ali. O teu overview foi maravilhoso, assim, então esse dinamismo, Sim. o cara que nem sempre tá sentado, mas tá ouvindo, tá no stand, pode sair um pouco mais afastado, enfim. Então, é, os recordes relacionados ao número de pessoas envolvidas, número de apoiadores, gente, assim, esse ano a gente teve cerca de 60 apoiadores. Então, assim, um número muito expressivo, muito o número bem. de patrocinadores, né? Cerca de 30 é, patrocinadores. Então, o evento como um todo aumentou muito. E isso tudo em prol da nossa equipe. A tem como um todo, nossos parceiros, mais a nossa equipe de marketing, de parcerias, né? Sei que no caso sei, sou sei, eu. Sei. No caso sou eu, né? Mas tudo bem. E o pessoal de marketing, Eli, Stacy, o Arthur, o Rodolfo, as pessoas que cada um deles tem um skill. É até legal falar disso porque é, cada um tem um perfil. Então você tem um cara mais analítico, Sim. aquela pessoa de relacionamento, aquela pessoa de operação. Se cada um fizer a sua parte, que foi o caso da nossa equipe, funciona muito bem. Inclusive isso é para dentro do e-commerce, né? Exato. Você tem que ter pessoas que são melhores para determinadas funções. Pra fazer. E até aproveitando falar um pouquinho disso, gente. Vocês já devem ter visto o Rakuten, né? Camisa do Barcelona aí, quem acompanha um pouquinho. <risos> simplesmente eles patrocinam só o Barcelona. Mas nada, bem, bem básico isso. Só que se a gente for parar para pensar, Thaisa, é muito mais do que só o patrocinador do Barcelona, né? Ele Sim. tem um ecossistema hoje. O que, que envolve o ecossistema da Rakuten? Se eu te perguntar, ah, o que, que tem na Rakuten hoje? O que, que a Rakuten é o ecossistema dele? Normalmente as pessoas acham que a Rakuten ou é marketplace apenas, ou é plataforma de e-commerce. É, a Rakuten, ela se preocupa e tem um ecossistema é, muito mais completo. Porque O lojista vai falar, ah, o problema é do meio de pagamento, o problema é da plataforma, o problema é de não sei quem. Então, são duas vertentes que a gente tem. A primeira é, vou criar um ecossistema mais rico. Então, eu tenho Rakuten Pay, nosso meio de pagamento. Rakuten Log, é, o Nexus, que é o nosso hub de integração. Sim. O Rakuten Shopping, que é o Marketplace. E a própria plataforma, feita não só o Gênesis, que é um cara muito grande, um B2B da vida. Mas você também tem o ONU, que é um lojista pequeno, 99 reais eu Já tô até... Já tá até... Dando. Nem a é spoiler, já é, é o valor. E aí vocês pedem promoção e falam, ó, vi o vídeo no YouTube e eu quero desconto. Pra Como... quem é da, da turma do Alê, né? Pra quem é do Mercado Analtas... Mercado Analtas, Faça o Seu Destino, Universidade Marketplace, todo. Então, a gente consegue trazer aí uns benefícios Legal. que a gente precisa conversar, mas é, é um monte de coisa envolvida. E a outra vertente é relacionada à parceria. Sim. Se eu tenho parceiro dentro de casa, eu estou criando um cara que vai agregar valor, conteúdo, treinamentos e também o próprio, a própria ferramenta, porque a nossa preocupação é muito em melhorar a implantação do lojista, aliás, do parceiro dentro da Raguten. e, obviamente, depois disso o lojista acaba vendendo mais, assim. É uma Legal. coisa que leva pra outra, assim. Então, Legal, é, e falando é, de Rakuten, é, se você for pensar no ecossistema, daria, não adianta a gente fazer um vídeo de 20 minutos, que vocês não assistem mesmo, e isso eu sei, tá? Todo eu, mundo assiste eu não aí, 5 minutos e meio, é o máximo é que a galera assiste. Então, eu já tô me comprometendo, a Thaisa também se comprometeu, nós vamos voltar mais vezes e vamos fazer vários vídeos, explicando o que é Rakuten Pay, explicando pra vocês o que é Gênesis, o que é One, explicando pra vocês o que é Nexus, que é o integrador com marketplace então hoje a Rakuten tem ter um marketplace? Tem. Mas ela quer que você venda em todos os canais de venda e que você tenha venda. Né? Eu costumo dizer que não interessa de onde veio o dinheiro, a nota de 100 é igual, se ela vier daqui ou se ela vier daqui. Adorei. Ent é, e é verdade. Então, <risos> Muito bom. Então o, o lojista tem que vender em todos os canais e a Rakuten, entendendo isso, criou o anexo, que é o integrador e trazendo essa vantagem de ter todas as soluções dentro de casa. São soluções... Dentro de casa, tá? E embora, quando a gente fala de Pay, tem integração com outras plataformas de e-commerce, então tem bastante okay. novidade pra gente trazer, fica ligado por aí. E o Sérgio Chivo, vou fazer aqui um adendo: ele falou entrevista o Renê, o Renê não estava hoje aqui, tá? Ele, ele já tá tinha embora, ido, é. que eu fui embora, eu cheguei mais tarde, e então ele já tinha ido embora, a gente foi lá na sala dele, mas ele não estava. Então, a gente está marcando para entrevistar o seu da Rakuten para a gente poder trazer essa informação. Fica tranquilo, ele. Serginho, vai dar, tudo vai dar certo. certo. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai encontrar o René e você vai vir aqui na Rakuten, inclusive. É, exatamente. <risos> ele, precisa precisa, aqui, né? ele precisa vir aqui, Precisa, ele precisa vir aqui. Ida, obrigado, Boa. viu? Vamos trazer mais conteúdo. E, a gente, e inclusive, a gente está combinando de não só trazer informação, ah, vou trazer só informação do que é o Rakuten Pay, ou só... Não, a gente vai trazer conteúdo, tá? Então, Exato. em parceria com a Rakuten, a gente vai gerar conteúdo relevante. Independente se você usa a Rakuten, se você não usa a Rakuten, a gente Vai gerar conteúdo que é, vai trazer para você no Rato dia a dia. A se preocupa muito com isso, em eu trazer conteúdo para o e-commerce, para o lojista, para o pequeno, para o grande, para o novo, para o antigo. É, isso é muito importante a gente consolidar a área de e-commerce. Todo mundo tem que se ajudar, porque isso aqui é tudo muito novo. assim. Então, a real é que todo mundo está meio que aprendendo. E se eu trouxer o que eu tenho de case e vocês também, vice-versa, darem feedbacks a gente vai muito mais longe, assim. E só um último adendo, falando de Rakuten hoje hum. a nível mundo, a Rakuten tá presente no mundo inteiro, né? Hum. E é a maior em vários lugares onde ela tá presente, né? Pra vocês terem ideia, hoje o nosso maior concorrente mundo é a Amazon. Então, assim, é... a gente fala muito dessa questão do Barcelona, porque do Gold Station também lá nos Estados Unidos, porque a Rakuten, elas se com a questão do esporte, isso é uma coisa presente no Mictani, que é o nosso CEO Master, né, o diretor Master da Rakuten, o fundador. Mas é, não só porque a Rakuten é grande, vamos falar só de dinheiro, mas é a preocupação em realmente melhorar toda a tecnologia, o e-commerce, o varejo. Eu dar condição para o varejista de tornar um cara maior, não matar o varejista. Então, acho que por isso que é importante falar do tamanho da Rakuten no mundo. É enorme, a gente é enorme. realmente está praticamente todos os países aí do mundo. É, legal. Legal. legal. Obrigado, viu, Thaísa? Obrigada, Pessoal, viu? obrigado. Se vocês valeu, gostaram, valeu. deem o like aqui embaixo, porque o like é extremamente importante para o YouTube saber. Se você gostou, se você quer ser notificado mais vezes, acessem o link aqui também vão conhecer um pouquinho das soluções da Rakuten. Tá? E como a gente já falou, entre em contato com a equipe comercial, vai encher o saco do Will, vai encher o saco do Cassius, tá? vai encher oh. o saco da Thaísa. Tá? Se você quer fazer parceria, se você às vezes tem uma solução e quer trazer, apresentar para a Rakuten também, tragam e... Venham, venham fazer parte aí, a Rakuten está com um projeto bem legal e Obrigada. se a gente olhar para o mundo, tem muito para crescer ainda aqui e no nosso mercado, na evolução que a gente está vindo, a Rakuten está vindo para cima também, com uma cabeça bem aberta, tá? Valeu galera, até mais, obrigado, viu Obrigada tá gente, valeu, até mais. <risos> Boa.